Conselhos sobre o Trabalho Intelectual Capítulo II Fortalece a tua vontade pelo cumprimento fiel de teus deveres de estudante. Desejas, meu querido amigo, que iniciemos por uma lenda. Em uma noite de verão, uma criança olhava para o fundo de um poço. Ficou admirado ao ver flutuar em suas águas estrelas radiantes que cintilavam como diamantes. Permaneceu um bom tempo a contemplá-las e afastou-se com pesar. Na manhã seguinte... Não teve outra preocupação se não dirigir-se à beira do poço. Entretanto, as estrelas haviam desaparecido, e a criança retornou triste para casa dizendo à sua mãe que as estrelas tinham se afogado. É uma lenda. É uma realidade. Numerosas estrelas, e de todas as grandezas, afogaram-se, e se afogam todos os dias. Quero falar dessas inteligências repletas de promessas, carregadas como árvores vigorosas, com flores magníficas, mas que jamais deram frutos, quero falar de tantas pessoas jovens que receberam os dons mais raros do espírito, mas que os despediçaram vergonhosamente, porque lhes faltou algo essencial, a vontade. Muito frequentemente ouves falar de pessoas jovens, laureadas, premiadas e diplomadas, que vadiam nas grandes cidades à procura de um pedaço de pão com que matar a fome, sem a energia necessária para conquistar algo por suas próprias forças. O que é que lhes falta? Um caráter não sabem querer de uma maneira firme e tenaz. A vontade é, portanto, indispensável para se chegar ao sucesso. Podemos defini-la como a faculdade de agir de acordo com as luzes da razão. Ela somente utiliza plenamente as energias intelectuais porque as consegue disciplinar, porque conduz, por assim dizer, o nosso ser para uma meta que só sua força permite alcançar. Chama-se gênio, mas podemos dizer, vontade. Um dia. Em presença de Edison, alguns interlocutores faziam alusão ao seu gênio. Que piada, retorquiu o inventor com brusquidão. Digo-vos que o segredo do gênio é o trabalho, a perseverança e o bom senso. E disse ainda com humor, o gênio se compõe de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Não terei o menor esforço para vos convencer de que cada um de teus dias de estudante proporciona numerosas ocasiões de fortificar tua vontade. Entremos agora em alguns pormenores. A vontade do estudante se forma pela continuidade do esforço a cada dia, sofres os efeitos da grande lei do trabalho a qual todo homem está submetido. A cada instante, tens de lutar contra a volubilidade de teu espírito, contra a tua indolência, contra uma apatia natural por certos estudos e um regulamento rígido que te sujeita ao dever. O mestre e o vigilante encontram-se lá a fim de lembrar-te a lei do esforço. É penoso, sem dúvida mas eminentemente salutar. E é a melhor escola de vontade, a energia moral, diz Blackie, não se adquire pelo exercício, livros, discursos. Isso tudo pode despertar-te ao bem, pode ser, em tua viagem, como um poste indicador que impeça de extraviar a partida, mas não te fará avançar um só passo, a viagem, teus pés haverão de fazê-la. A aquisição da ciência exige sobretudo um esforço contínuo do espírito. Sabes por experiência qual a tenacidade necessária para aprofundar um assunto, atá-lo aos precedentes conforme as regras de um método apropriado, partindo dos princípios às consequências, dos fatos às causas e às leis. A vontade do estudante se fortalece pela docilidade inteligente. Existem várias espécies de docilidade, a dos carneiros de panoge, praticada pelos alunos sem caráter, a dos escravos, que agem por temor de sanções, a dos resmungões, que andam aos murmúrios e às ameaças. Ah, enfim, a docilidade livre e consentida do aluno razoável que aceita o regulamento como uma proteção contra seus caprichos e sua inconstância, como um guia prudente gnax jujo que dirige e determina todas as ações do dia. Nada mais salutar do que essa docilidade, às vezes, muito penosa. A força falta aos homens, dizia o padre Félix, porque a obediência faltou às crianças. O que é, com efeito? que cria vontades fortes, caracteres másculos. É o hábito viril da obediência generosa e livre. A independência prematura não faz o homem, estraga-o. E não digas que a disciplina destrói a energia. A torrente nunca é tão poderosa como quando canalizada com esmero, a árvore nunca é tão formosa como quando apoiada por uma boa estaca. A vontade do estudante se fortalece por uma emulação nobre. A emulação desenvolve as inclinações generosas, as paixões mais nobres, mas, sobretudo, o sentimento de honra, o desejo de não ser inferior aos demais. Santo Agostinho se excitava ao bem com estas palavras, o que este e aquele fizeram, por que não o faria eu? Esta luta escolar dá ao caráter uma têmpera mais vigorosa. Um poeta proclamou o colégio, pensão, mundo em miniatura, onde se aprende a vida, onde, sem cautela, estudantes têm entre si embates rudes. A emulação intelectual não caminha só. Quando um adolescente tem o um coração lugar, não se modela somente aos alunos mais estudiosos e inteligentes, mas também aos mais exemplares e aos mais pedosos. A vontade do estudante se fortalece pela prática razoável dos exercícios físicos. Um psicólogo bem avisado escreveu estas palavras, a vontade manifesta tanto mais eficientemente o seu poder na medida em que o corpo que lhe serve de instrumento é mais são e mais vigoroso. Quando se negligencia a saúde, a natureza se vinga. Zeville Franch. Não receis, portanto, de entregar-te ao lazer durante os recreios, aprecia o passeio, o campo, os espetáculos belos da natureza. Não abuses dos esportes, mas tem, pelo menos, o espírito esportivo que consiste em amar e procurar o que exige esforço. Este espírito desenvolve a iniciativa, ajuda a suportar os insucessos momentâneos, ensina a acomodar, dá hábitos de ousadia e sangue frio. A vontade do estudante se fortalece pelo conhecimento e prática dos deveres religiosos. As convicções fortes são fontes de energia. A religião oferta a Deus a inteligência para iluminá-la. Quando Jesus se retira, a obscuridade se estende sobre os espíritos. Renan constatava que quanto mais a ciência esclarece as coisas em volta de nós, mais ela escurece o nosso destino. Vitor Hugo, após ter cantado o progresso material do século, concluía com tristeza, uma coisa, ó Jesus, secretamente me apavora, o eco da tua voz que se vai enfraquecendo. A religião oferta Deus ao coração, e quando o coração é puro, o homem está mais apto às coisas da inteligência. A religião oferta a Deus a vontade a fim de sustentá-la. Deixada a si mesma, ela é vacilante, com o socorro divino, porém, torna-se mais forte, mais constante. O conhecimento raciocinado das verdades religiosas torna o querer mais robusto. O segredo dos temperamentos enérgicos, diz o filósofo Caro, é a energia das convicções. Aonde os princípios não mais comandam, a vontade gira ao sabor do interesse. Outras coisas virão completar esta formação viril, são obstáculos a sobrepujar, tentações a vencer, é a luta contra as inclinações mais, isto é, a provação sob todas as formas. Não ignoras, meu querido amigo, que a dor é a grande modeladora de vontades. Lamartine o disse numa estrofe mortal: Modelas o homem, ó dor, sim, o homem todo e inteiro, como crisou o crisol ouro e a labareda o aço, como o grés enegrecido ao cortar o ferro com os fragmentos que dispersa, faz um gládio. Quem não te conhece não sabe nada deste mundo. A dor nem sempre é violenta, apresenta-se, frequentemente, sob a forma de insignificantes deveres enfadonhos. Apesar das repugnâncias e resistências da natureza, executa teus deveres com perfeita exatidão. Aliás, os jovens corajosos desdenham a sensibilidade exagerada e o diletantismo, Apreciam a luta e sofrem quando não encontram nenhum obstáculo. Aos 18 anos, pro Prudhomme escreveu no seu diário, O privemo-nos de todo prazer, mas nunca dos infortúnios. O homem feliz é muito inferior ao homem que sabe sofrer. Abençoa as ocasiões de sacrifício e de renúncia. O ânimo para cumprires o teu dever é tanto mais necessário quanto as de encontrar, muitas vezes, jovens cujo querer é debilitado. O receio do esforço intelectual é uma doença bastante disseminada e seus sintomas são fáceis de conhecer, conversas banais, leituras frívolas, apatia no trabalho, horror ao regulamento, abuso dos esportes e do descanso. Não os imites. Caminhos de flores não conduzem à glória. A coroa de louro, afirma Lacordaire, somente cingiu frontes feridas. Abra a história e constatarás em todas as suas páginas que os homens superiores foram homens de vontade. Gregório VII era filho de carpinteiro pobre da Toscana, Sisto V, na juventude, era um guardador de porcos. Herschel foi tocador de flauta e organista antes de tornar-se uma das glórias da astronomia. Bugialdi, de simples soldado chegou a Marechal da França, aos 14 anos. Louis Villot não sabia mais do que um pouco de gramática. Possuía, contudo, uma vontade de ferro que o conduzira às honras do apostulado e à glória literária. Napoleão deveu a maior parte de seus êxitos à sua vontade indomável. Quando quer ir à Itália e os Alpes se diante dele, diz, os Alpes não existem. Impossível, dizia ele Molé, é uma palavra cujo significado é inteiramente relativo, é o fantasma dos medíocres e o refúgio dos covardes. Como lhe recomendassem que promovesse um jovem oficial sem caráter, responde, não faço meus generais com barro. A vida de Lincoln me parece uma lição singularmente eloquente desta força de vontade. Lenhador e Caixeiro viajante até os 20 anos, aos 25 é advogado, aos 30, representa seu estado na legislatura, aos 40, é membro do Congresso, aos 50 anos, presidente dos Estados Unidos, aos 56, morre assassinado. Sua vontade derrubou sucessivamente todos os obstáculos que seguiam na sua rota a pobreza, a ignorância, o preconceito, a guerra, a servidão, e adentra a imortalidade pela porta gloriosa do martírio. E preciso querer e querer sempre. A capacidade de esforço contínuo é a medida do valor de um homem. Vitor. Hugo escreveu estas belas palavras. Os obstinados são os sublimes. Quase todo o segredo dos grandes corações esconde-se na perseverança. Na lâmina de um machado estava gravada estas palavras. Viam a utem veniam outfaciam. isto é, ou encontro uma via, ou abro uma. Fok, dirigindo-se aos alunos da na Vale, recomendava-lhes o trabalho intenso, fator essencial do valor pessoal, e preciso trabalhar, trabalhar sempre a fim de vos manter desinformados dos meios que evoluem. Ir para a próxima guerra com os procedimentos da última, que utopia. Será necessário, então, que o líder de outrora improvise soluções novas. Não vos canseis de trabalhar. Os improvisos gerais no campo de batalha são o resultado de meditações anteriores. Estudai bem história, pois assim obtereis alguns bocados do que é essencial, a mentalidade dos homens. Qual será, por conseguinte, a tua conduta em face de um dever, de uma tarefa escolar qualquer? Não te vais dizer, eu quisera, diz, quero. É por um quero, salienta Ruskin, que se afirma a riqueza. Quando tiveres o hábito de despertar a vontade, não digas mai eu quero, mas recorre a uma afirmação pura, eu trabalho, estudo, sou aplicado, sou um bom aluno. Ainda que não despenes de imediato uma fé completa, estas fórmulas, repetidas com frequência, trarão, gradualmente, as ideias que representam. Guia-te logo por dois princípios bem simples, porém excelentes, que nos dá o Lela Prune no seu belo livro Lepre dela viu primeiro, é querer pouca coisa. O segundo, é querer este pouco apesar de tudo. Querer pouca coisa. Muitas pessoas jovens não pensam assim, julgam-se obrigados a levar adiante uma grande quantidade de estudos e de trabalhos. Caem no defeito que tantos mestres experimentados combatem com todas as suas forças, a dispersão, e o resultado não se faz esperar, dispersam a atenção, esgotam-se em esforços sem energia precisa, acostumam-se meias resoluções facilmente formuladas mais facilmente abandonadas. O seu querer se distende, enfraquece e nada mais adquirem do que conhecimentos superficiais. Procedas como eles, qualquer coisa que faças, não abandones jamais o assunto antes de o ter, por assim dizer, agarrado e abraçado fortemente, pondo-o ao teu serviço. Santo Inácio de Loyola tinha o costume de dizer que aquele que faz uma só coisa de cada vez, e a faz bem, faz mais do que qualquer outro que muito executa. O grande segredo do sucesso foi sempre o de atacar as dificuldades uma a uma. Hércules executou, um após outro, os seus doze trabalhos. Para fazer uma brecha nas paredes de um lugar, concentra-se o fogo no mesmo ponto, também assim se procede no que diz respeito ao estudo. O importante é saber bem o que se quer e consagrar-se inteiramente. Quantas horas perdidas porque não se tinha uma meta precisa? Quantos esforços inúteis porque foram feitos fora do caminho? Limita-te, portanto, aos estudos que te consignam regulamento, intérprete da vontade de Deus. Determina bem o que deves estudar, examina os melhores meios de fazê-lo dar resultados, tendo em conta os minutos de que dispões. Se o teu ideal for claramente determinado, afligite te a menos para evitar o flagelo da dispersão. Serás, então, o homem de uma ideia, e rodos os teus estudos convergirão para esta ideia a qual desejas consagrar a tua vida. Homem de uma ideia, tal foi Osana. Vive desta ideia e com ela morre aos 40 anos, esgotado pelo trabalho. Seus amigos o convidam a poupar-se. Não, responde, tenho um dever a cumprir, devo permanecer no meu posto, nele, se preciso for, morrerei. Homem de uma ideia, tal foi ainda Brunetieri, fiel ao seu ideal até o momento derradeiro. Bourget contou o labor intenso ao qual se entregava na juventude, após um dia consagrado ao ensino, as horas passavam, meia-noite soava, duas horas, quatro horas. Tão absorvido ficava pelos seus pensamentos que frequentemente não percebia que a lâmpada se consumira ante os primeiros clarões da aurora. E então descansar, por quanto tempo? Como é que um organismo de aspecto tão frágil suportava tal excesso de esforço mental? Levou até o fim esta vida extremamente laboriosa, multiplicando artigos e livros. Durante os dois últimos anos em que luta contra a agonia, escreve suas conferências sur enciclopédica dois volumes, Balzac e Saint Vincent de Leres, 13 artigos, dois capítulos de sua história de la literatura e fraçais e classique. Dirige Revue desde os montes, o que lhe custa um labor enorme. Ao mesmo tempo preparar a oitava série de seus de critiques e um volume do Discurso de Combate. Querer este pouco apesar de tudo. Isto demanda uma vontade muito firme e que nunca se canse de recomeçar. Um psicólogo sagaz, Amy mais, pôde dizer, não é a vontade em geral que se deve procurar formar e fortalecer, mas sim a vontade aplicada a tal ou qual fim definido. Não basta começar bem, é preciso continuar até o fim. Nada de grande se faz sem vigor e persistência de esforço. Uma certa pedagogia pretendeu tirar do trabalho todas as suas dificuldades. Não a tomes a sério. Joseph de Maistre diz, não existem meios fáceis de aprender coisas difíceis, o único método é fechar a porta, avisar que não estamos e trabalhar. No início da guerra, o general Hamilton ataca o exército inimigo nos dadanelos. Seu adversário, o general Liman von Sanders, não tem mais balas de canhão para atirar e nenhum homem de reserva, porém, apesar de tudo, mantém posição. Se Hamilton houvesse continuado a luta a mais um quarto de hora, seu adversário abandonava o posto. Mas o general inglês cedeu primeiro. Quando tiver dito, eu quero, não vais fraquejar, uma derrota aumentaria a tua fraqueza. Permanece firme. Se cederes ao menor mal-estar, não farás absolutamente nada. Um dia sofrerás de enxaqueca, no outro. De dores musculares. Um dia fará muito calor, o de amanhã, frio. O vento, a neve, a pressão atmosférica, os mal-estares, as contradições, os dissabores inevitáveis da vida, tudo serviria de pretexto para negligenciar a tua tarefa. Persegue tua obra até sua completa perfeição. Falando diante do monumento erguido em honra de Lesseps em porte saída, Eugênio Melchior de Vogue dizia: Uma vontade. Eis todo este homem. Tudo se diz a seu respeito quando se pronuncia esta palavra. Concentrou sobre uma ideia justa a vontade exclusiva e apaixonada que concebeu, trouxe, nutriu, defendeu e desenvolveu em todos os períodos de crescimento. Que são os trabalhos de Hércules em comparação com as dificuldades sobre as quais Léceps triunfou? Foram inúmeras, pareciam invencíveis. Resistência de matéria, resistências piores da ignorância e dos preconceitos, pânico dos capitais tímidos ligas de interesses contrários, força de inércia da parte de uns, oposições violentas da parte de outros, nada lhe foi poupado. Mesmo assim seguia adiante, afastando os desígnios maus dos homens do mesmo modo que desaterrava a areia de suas trincheiras. As dificuldades voltavam, o cão se entornava a trazer as areias, não se perturbava, continuava a cavar. Esta vontade infrangível não era nem dura, nem brutal, sabia fazer-se flexível, insinuante, pescadora de homens. E os homens seguiam como que magnetizados. Perguntei um dia ao Marechal Foucault qual seria o traço dominante de seu caráter. Minha fé, respondeu, creio que é a vontade. Eu sei querer. Querer, querer energeticamente, isto contém tudo. Querer supõe saber e implica querer. Não esqueças que nada se perde na nossa vida psicológica. Nossos atos, ainda que insignificantes na aparência, Diz M. Paiô, por pouco que os repitamos, formam com as semanas, os meses, os anos, um total enorme que se inscreve na memória sob a forma de hábitos inestipáveis. Soberano e seguro do triunfo, o hábito procede de uma maneira insidiosa, sem pressa. Dias se ia que conhece a eficácia prodigiosa das ações lentas indefinidamente repetidas. Um primeiro ato, ainda que penoso, uma vez consumado, custa já menos na sua repetição. A terceira e quarta replicação, o esforço diminui ainda e vai se atenuando até desaparecer. Que digo eu, desaparecer? O ato penoso, a princípio, vai tornar-se pouco a pouco uma necessidade, e francamente desagradável desde o início é o seu cumprimento, que terá agora um efeito doloroso. Assinalo um ponto muito importante, saber começar. Muitas pessoas jovens falham naquilo que se chama espírito e decisão. Criam os mais belos projetos do mundo, suas resoluções são bem tomadas. Mas quando chega o momento de os executar, falta-lhes coragem, a covardia domina e, finalmente, o trabalho esmorece. É inumerável o rebanho dos indecisos. Nutrem desígnios vastos, suas ideias são tão numerosas quanto as estrelas do céu. Mas não sabem, contudo, começar singelamente pelo começo, humildemente, pobremente, com coragem e resolução, e permanecem eternos edificadores de castelos no ar. Mais tarde, só sabem queixar-se, se tal coisa não me tivesse acontecido, se as circunstâncias me tivessem sido favoráveis, se tivesse tido tal professor etc. Raramente os verás tomar a única atitude que lhes convém, bater no peito dizendo, meia culpa. Não é menos importante saber recomeçar. Após esforços generosos e sustados durante alguns dias, pouco a pouco, se não forem tomadas medidas, a vontade cansa. Acha-se aborrecido e monótono retomar a cada dia o mesmo trabalho. E, então, se procura queimar etapas, contenta-se com uma mediocridade honesta. que fazer para corrigir, para reprimir tais movimentos de lassidão e inconstância? Uma coisa simples e fácil, renovar a cada dia as resoluções boas e colocar as mãos à obra com igual ardor. M. Fonsegrive dizia, certa vez, estas fortes palavras aos alunos de um liceu de Paris, meus jovens, sede perseverantes, não desanimeis nunca. Um cego que não se abatesse, chegaria a enfiar a linha numa agulha. A dificuldade na vida não é fazer um esforço, é fazer um esforço constante. Querer fortemente, querer constantemente, é a condição indispensável do sucesso, quase a condição suficiente. Desconfia consequentemente, da impaciência do sucesso. As repartições que entregam as patentes de invenção estão entulhadas de obras inacabadas. Aqueles que apresentaram tais trabalhos não tiveram a paciência necessária para lhes dar o um acabamento que os tornaria perfeitos e utilizáveis. Ozanon dizia aos alunos do Colégio Santanislas, a posse da verdade é exigente, é necessário probidade, é necessário saber resistir a esta prontidão de espírito que não é senão uma preguiça engenhosa, que curva os fatos, apressa as aproximações e precipita as conclusões. É preciso saber suscitar questões, lá ao fundo das obscuridades, desconfiar das luzes falsas, não se queixar nem do tempo, nem da aflição. Então, da certeza penosamente alcançada, resulta uma força nova a qual nada resiste. Não importa menos saber concluir. O Instituto Católico das Artes e Ofícios de Lille tomou por divisa esta palavra, concluir. E a Canção dos Estudantes explica assim esta palavra de ordem, concluir. Não se sabe deste verbo a visão. Estragamos um trabalho, e dizemos, nos apraz terminar. Negligenciamos o alvo e visamos o termo acertar, e com o propósito de por fim, nada terminamos com precisão. Portanto, a obra acabada, o labor ideal é em morredouro, o trabalho longo de ontem faz a glória do porvir. A obra apressada mergulha em sovedouro, a perfeita obra jamais se pode sumir. Há alguns anos, os possuidores de um terreno mandaram cavar um longo túnel em sua propriedade a fim de descobrir jazidas auríferas que Alice dizia conter. Após um trabalho considerável e despesas significativas, não achando ouro cobiçado, abandonaram a empreitada. Uma companhia comprou o terreno e continuou os trabalhos, um metro mais longe, encontrou ouro em abundância. Quantos alunos... Quantos homens conseguem um metro de sucesso e desanimam? Quantos abandonam a carreira antes de haver atingido o alvo? Alguns esforços a mais, e o sucesso, a fortuna e a glória, talvez recompensassem um labor a muito sustentado. Infelizmente, a vontade falhou. O maior inimigo da vontade é o sensualismo. Platão assinalava o perigo aos seus discípulos quando lhes dizia: Livrai-vos dos apetites carnais. Tirar este peso que inclina o olhar do espírito para tudo o que abaixo. É um poeta contemporâneo, o reverendo Delaporte, representa para nós o filósofo ilustre sentado no cabo Sunium diante das ondas iluminadas pelo pôr do sol. Sua alma paira, seus discípulos soveram sua palavra inflamada e se afastaram com o coração mais forte. Um só permaneceu para ler no mais íntimo da alma do mestre. Este jovem se sente atraído para o infinito, ó oh, mestre, tu afirmaste nas cavernas sombrias, escravos acorrentados, que vemos as sombras, e a realidade resplandece além. E desde que ouvi tua voz brilha de estrelas meu céu, além das claridades da Ática e da Jônia, creio, amo, quero a luz infinita, do verdadeiro, do bem, do belo, não vi mais que retalho mas sou feito para contemplar o verdadeiro, o bem, o belo. Quando Platão ouviu as aspirações desta alma encantada de ideal, Respondeu com as palavras sublimes em boca de pagão, ser puro e depois morrer. Ser puro e morrer. Duas ideias que não formam, senão, uma só, a pureza do coração não será uma flor delicada que germina na morte de todas as aspirações baixas as quais curvam o espírito e o coração para a matéria. Rompidos os entraves, a alma toma seu voo natural em direção ao belo e à verdade com toda a sua força e liberdade. Que vontade pode possuir aquele que é entregue ao egoísmo dos sentidos? Poderá ser sensível ao santo entusiasmo que suscita a verdade. Se tenta elevar-se, é com pesar infinito que sentimos a fraqueza, as asas do gênio parecem partidas. Se ainda há na alma algum amor ao belo e à verdade, resta pouca energia para realizar esta vaga aspiração. Os lagos situados sobre os cumes elevados são notáveis por sua limpidez. Sobre a superfície prateada os raios do sol traçam sulcos de ouro. Nas suas ondas, as árvores refletem seus verdes penachos, as geleiras, suas cimeiras radiantes. Descobrem-se até nas suas profundezas os seixos brancos e polidos semelhantes a pedras preciosas. É a imagem da alma que lima algum turva, todas as inspirações superiores a penetram, todos os grandes pensamentos a comovem, é capaz de querer, de determinar-se, de prosseguir através de todas as dificuldades a tarefa começada, de sair de si mesma para ir ao encontro do dever e de Deus sair de si mesmo permanecer dentro de si diz o padre gratri eis toda a questão toda a história todo o drama da vida moral e também a lei do progresso eterno saí de vós mesmos acendei acendei sempre coragem portanto meu querido amigo fortalece tua vontade torna-a firme e constante após a instalação do cabo transatlântico fizeram festa para o ilustre Cyrus Field, de Nova York, organizador desta grande empresa. Ao brindarem, ele respondeu, Senhores, dias antes, recebi um telegrama da Irlanda e a pilha que serviu à transmissão tinha o tamanho de um dedal. Hoje mesmo, recebo uma carta do Sr. Coleta, que me escreve de Hats Contente, Ele me diz, enviei meus cumprimentos ao Dr. Goldo, atualmente em Valentia, Irlanda, servindo-me de uma pilha formada de uma cápsula de fuzil na qual verti uma gota de líquido do tamanho de uma lágrima. Não há aí um símbolo do poder da vontade. Não é ela a grande fonte de energia, a faísca que coloca em atividade todos os dons do espírito. Fortalece-a, cada vez mais, pelo trabalho de cada dia, ilumina-a, lhe ao bem que é preciso praticar, e entrega-te a sua ação benéfica, ela aumentará, enobrecerá e transfigurará o teu destino.